Olá, vamos viver bem a Semana Santa? Faça este propósito vivendo a sugestão de prática espiritual para hoje. Ler um livro, um trecho da Bíblia que você ainda não conhece. Compartilhe com os amigos e familiares e viva bem a Semana Santa. Deus te abençoe.